Opa, galerinha, beleza? Bem, hoje uh, eu estou fazendo a parte 3, né? Porque uh, eu fiz um post na aba comunidade pedindo pra vocês se... Ah, qual vídeo vocês querem que eu faça depois do especial de Natal e se inscritos? Daí vocês escolheram o de respondendo respondendo perguntas e respostas. Parte 3. E cá estou eu para responder suas... Perguntas e respostas. <risos> Mas, bem. Uh, então, né? Bora ver essas perguntas e respostas, né, velho? Então, uh, a primeira pergunta é do As Aventuras do Urso. Um urso aventureiro. Com certeza. E a primeira pergunta que ele fez é... Você é calvo? Se eu sou calvo? Henrique? Bem, olha... Não sei se dá pra dizer que eu sou calvo, porque eu não sei direito o que é calvície. Mas, eu acho que não. Eu acho que eu não, me, eu não sou calvo. E se eu for, eu me jogo da janela. Segunda pergunta, você tem duas placas de 100 inscritos? O que eu anotei nas perguntas dele é que ele não usou o Interrogação. Ou seja, ele tá literalmente falando. Mas eu vou considerar como, com Interrogação, porque sou humilde. Bem, tecnicamente eu teria duas placas de ser inscrito sim. Eu tenho a da vida real, que é de papel, de, de ultra qualidade, né? Como sempre, outra qualidade igual ao meu conteúdo. E a do El Cartoon, que ele fez em desenho. Mas sim, eu tenho duas placas de ser inscritos. Agora uma pergunta da Marisa V. M. Mira. Ou seja, o Coduz, que vocês já viram um monte, um monte, um monte de vezes aqui no canal. Então, bora ver as perguntas dele. Ele fez duas perguntas, como basicamente todo mundo que fez pergunta nesse vídeo. Bem, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? Olha, eu, eu diria que ser cartunista. Mas eu tenho três maiores sonhos: uh, ser cartunista, ser desenvolvedor de jogos. Talvez no Roblox ou qualquer outra plataforma que você possa fazer jogo. E ser youtuber. Na verdade, eu, sou, eu já sou, mas eu gostaria de ser, sei lá, um youtuber maior, tá ligado? Tipo, Piu de Pá. Mas, é isso. É esses três aí. Eu vou considerar esses três. A segunda pergunta dele é O que você planeja fazer Quando alcançar 500 inscritos Ou mil inscritos? Bro Eu não sei Eu não faço a menor ideia Tem que deixar isso pro futuro, tá ligado? Talvez eu faça algo de Ah Revelando meu rosto Desenhando os inscritos ah. Fazendo alguma coisa diferente, tipo, sei lá, jogar, ver meme. Eu sei lá, mas é de uma coisa. Isso eu vou planejar quando eu bater essas metas. Entenderam? Sacaram? É isso. Então, né, bora pra última pergunta. Só peraí, só me dá um momentinho, porque decidiram comentar em outro post que eu fiz. E aqui está, é o Cartoon, bem, o que eu tenho a dizer dele é um grande brother, ele me deu uma placa de 100 inscritos, quando eu já tinha uma, mas bem, pelo menos agora eu tenho duas, né, verdade, duas aqui na paredinha, só que uma das paredes é é, um, é uma tela. De PC É isso Mas bem, ele fez Adivinha? Duas perguntas E bem, a primeira pergunta dele é Qual o melhor jogo Que você já jogou Na sua opinião Cara, olha eu já, eu, eu já teve Muito jogo bom que eu já joguei Tipo, não, na verdade é que eu já joguei, não, que eu ainda jogo, tipo, Death's Door, Forza Horizon 5, uh, deixa eu ver, Cuphead, uh, mais uma, uma cacetada de outros jogos. Mas, na minha opinião, o melhor jogo que tem, que eu já joguei no caso, né, eu não posso dar a opinião de jogos que eu nunca joguei. Isso seria bem... Babaca Eu sei lá como dizer isso Mas velho Cuphead, velho Um jogo incrível, velho O jeito como eles... Mano, o esforço que eles colocaram no jogo É inacreditável Tipo, velho Os caras demoraram Uns sete anos Pra fazer o jogo E mesmo assim Eles não desistiram velho, eles fizeram um jogo incrível um jogo muito bem desenvolvido muito bem desenhado e etc e bora para a última pergunta qual foi o pior e melhor presente de natal que você já ganhou velho olha, eu não sei se eu, eu posso estar tá me confundindo com os presentes que eu ganhava de aniversário que era esses presentes de maioria ou presente de natal mas velho eu acho que o pior presente de Natal que eu já ganhei é roupa. E velho, eu vou te falar, falar uma coisa. Sabe quais são a maioria dos presentes que eu ganhava no meus aniversário? Roupas. Pelo menos eram umas roupas bem top, tá ligado? Tipo, sei lá. Se eu não me engano, roupa do Homem Aranha. Ah, eu lembrei de um que era bom. Que era que eu ganhei um Godzilla. Eu gostava de Godzilla na época, por isso que eu ganhei. Mas, o pior eu acho que foi roupa. Eu acho que eu, eu já ganhei roupa no Natal, se eu não me engano. E presente de melhor cadeira gamer, velho. Que eu ganhei nesse Natal, velho. É muito boa, velho. Não vou me capar muito, né, velho. Porque, tipo, quem liga, tá ligado? Mas é bem legal, tá ligado? É bem confortável e tudo. Mas bem... Um, espero que vocês tenham gostado de, dessa terceira parte, mas esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os outros vídeos novos que eu postar, e é isso, vai ter um vídeos aí do lado para vocês se quiserem assistir, né e falou!